Se liga nisso aqui, ó. olha só, parece brincadeira, mas nós já temos alunos fazendo mais de 5 mil reais por semana como afiliado da Tropa Milionária, olha aí. Agradecendo por ter colocado dentro deste mercado, etc, por ser afiliado nosso hoje à Tropa Milionária. É isso, eu quero mostrar para você agora como você pode ganhar comissões, ganhar muita grana também, indicando a Tropa Milionária como afiliado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira e no vídeo de hoje é um vídeo em que eu quero mostrar para você, principalmente você que é aluno aí do Tropa Milionária ou para você que já conhece a Tropa Milionária e quer aprender a ganhar mais dinheiro ainda, além dos resultados que nós já entregamos lá dentro, né? mas sim indicando a Tropa como afiliada, exatamente, hoje nós temos... Vários afiliados do Tropa Milionária fazendo 3 mil reais no um mês, 5 mil reais no um mês, 4, 10. E agora nós estamos tendo afiliados ultrapassando a casa dos 20 mil reais por mês, apenas indicando a Tropa Milionária através das redes sociais, para os amigos e etc. Tá bom? Então se liga que nesse vídeo meu intuito vai ser mostrar para você o passo a passo de forma simples como que você pode fazer para ganhar dinheiro indicando a Tropa também. Então se você já gostou do assunto do vídeo, a primeira coisa que eu quero pedir para você aqui agora é para você se inscrever aqui no canal neste exato momento para você não perder nenhum dos próximos conteúdos. Deixa um like aqui também para ajudar a fortalecer a nossa firma, beleza? Então vamos para o vídeo. Vamos lá, soldado, o primeiro passo de todos aqui, tá? Se você é novato neste mercado e não sabe o que é um afiliado, vou explicar para você de forma simples. Um afiliado nada mais é do que uma pessoa que ganha dinheiro para indicar, para recomendar outros produtos para outras pessoas. Só que a grande vantagem é que na internet a sua comissão é absurdamente maior, ok? E falando de tropa milionária, tá? Quando você indica a tropa milionária para uma outra pessoa e essa pessoa compra a tropa milionária através da sua indicação, você ganha 50% do valor da adesão da tropa milionária. Ou seja, a tropa milionária tem um valor de adesão de 200 reais, Você ganha 100 reais, ok? Só que o, a grande sacada, a grande chave de tudo que estão deixando os nossos alunos alucinados é que você ganha também sobre as mensalidades dos clientes que entrarem para a tropa através do seu link de indicação. Então, ou seja, tá? É, a tropa milionária é um produto de mensalidades, é um produto de assinatura. Ou seja, toda vez que alguém entra na tropa milionária pelo seu link de indicação, você ganha também é, toda vez que aquela pessoa renova a assinatura dela, ok? Então, imagina aí que você indica a tropa milionária para 10 pessoas, ok? Você tem por mês ali 400 reais de assinatura para receber... É, mas em média, 400, 500 reais em média, para receber todo mês, porque aquelas pessoas vão estar renovando as assinaturas delas. Então se você tiver 100 pessoas, só para ter uma noção, apenas 100 pessoas entrarem para a tropa, por exemplo, através do seu link de afiliado, você tem uma renda média ali de 4 a 5 mil reais mensais por conta das assinaturas dessas pessoas. Tá? Então é uma parada muito interessante Mas primeiro ponto, você já entendeu o Afiliado ganha comissões para indicar um produto Através de um link para outras pessoas e Toda vez que alguém clica naquele link Você ganha uma comissão para isso Só para você ter uma noção Calma que eu vou te explicar tudo na tela, então fica até o final Porque eu vou mostrar, inclusive, duas estratégias que os afiliados mais estão utilizando Essa daqui é a minha conta na Eduz, que é a plataforma de vendas Então você vai precisar baixar esse aplicativo aqui no seu celular para você ver as vendas caindo, ó. assim como tem aqui agora ó. Vou mostrar para você aqui, cadê? Aqui, ó, Calma uma venda para mim há dois minutos atrás, ó 72 reais. Não tá focando aqui, né? Peraí. aí Aqui, ó, uma venda de R$72,00 não tá focando no meu celular. Aqui, ó. Agora deu para ver, ok? E aí, nesse aplicativo aqui, você vai conseguir ver todos os dados das suas vendas, etc. Olha, na semana, 82 mil reais, por exemplo, etc. E por aí vai. Então, você vai precisar baixar esse aplicativo aqui para você ver as suas vendinhas caindo aí toda vez que alguém adquirir o Tropa Milionária pela sua indicação, beleza? Manda um cafezinho aqui, mano, muito bom. <risos> então, primeiro ponto, o que, que eu faço para me tornar um afiliado, Júnior? Bom, deixa eu compartilhar a minha tela com você aqui agora. É, o primeiro ponto para você se afiliar é você criar um cadastro na Edus, ok? Eu já vou deixar um link aqui abaixo desse vídeo para você, que já vai direto para a página de afiliação do Troco Milionário, ok? Então, você vai se afiliar ao Troco Milionário e eu vou te mostrar como que você vai pegar o seu link de indicação, que é o link que vai gerar as comissões para você, beleza? Então você vai clicar nesse link que está aqui abaixo do vídeo para você se afiliar ao Tropo Milionário. Quando você clicar é, nesse link, vai, é, vai aparecer lá as informações né, do Tropo Milionário, etc. E aí vai pedir para você fazer um login. Caso você não tenha uma conta na plataforma Dedus, basta você clicar aqui, ó, tá vendo? Vai aparecer essa tela para você, só que aqui do lado esquerdo vai estar tá aparecendo as informações do Tropo Milionário. Se você não tiver um login e uma senha já feitos, né, já criado na Eduz, é, passa você clicar aqui nessa opção, ó, criar uma conta. É, aí você vai colocar o seu nome aqui, o um e-mail e vai criar uma senha e pronto, ok? Após isso, você vai solicitar a afiliação do Tropa Milionária. É, talvez quando você solicitar essa afiliação, vai aparecer uma mensagem dizendo que eu preciso autorizar, né, confirmar, permitir a sua afiliação. Mas não precisa que eu já deixei configurado. No modo automático. Então, assim que você clicar nesse link aqui abaixo, solicitar a filiação, ela já vai estar liberada para você. E aí, basta você pegar o seu link de afiliado para você divulgar a tropa milionário e receber comissões. E como que funciona? Vamos lá. Aqui está dentro da sua plataforma, ok? É, aqui vai ser sua tela inicial da EDUS pelo computador. Essa aqui, por exemplo, é minha, ó, tá aqui a minha, ó, 82 mil reais de ganhos na semana, hoje, por exemplo, segunda-feira, olha, já foram 10 mil reais, aqui é o ganho total que eu já tive na plataforma, aqui o saldo, aqui nessa parte lateral fica o saldo disponível para você é, sacar e etc, tá? Mas onde que eu encontro o link para conseguir indicar a Troca Milionária para outras pessoas e ganhar comissões? Você vai clicar nessa opção aqui, ó, produtos, tá vendo? Você vai clicar aqui em cima em produtos, você vai clicar aqui na opção links, Ok, ó, presta atenção, vai estar tá aqui em links, tá? E lembrando outro detalhe, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um mini curso gratuito que eu tenho, para quem quer aprender algumas estratégias, algumas outras coisas para afiliados também, tá bom? Vou deixar aqui para vocês. Vamos lá, ó. você vai clicar aqui em, é, em produtos, vai clicar em links e você vai pesquisar aqui, tá? Você vai pesquisar por Tropa Milionária, tá vendo aqui, ó, Tropa Milionária. Você vai clicar nessa primeira opção aqui da Tropa Milionária. que vai ter aqui o mensal, o anual e vai ter esse aqui que é como se fosse um geral, ok? Você clica nessa primeira opção aqui da Tropa Milionária, clica em confirmar. Depois que você clicou em confirmar, você vai clicar aqui nessa aba onde está escrito produtor. Por quê? Porque aqui em produtor é, estão os links que eu, que sou o produtor, né, sou o criador desse produto, liberei para os afiliados divulgarem, beleza? E aqui são todos os links que estão disp disponíveis para você é, divulgar, ou seja, qualquer pessoa que clicar em um desses links seus aqui e comprar, você recebe uma comissão, ok? A comissão é de 50% do plano mensal, 35% no plano anual, beleza? Então vamos lá, qual que é o link certo ou o melhor link para você divulgar? É, nós temos vários, tá? O link mais divulgado é o link da página de vendas, tá vendo esse link está com o título aqui, ó, página de vendas, é esse link. Você vai copiar esse link que tá dentro desse quadradinho aqui, ó, ok? Ok? Eu vou copiar esse link e vou abrir aqui seu para você ver, ó. Vai abrir a página de vendas da Tropa Milionária, que é a página onde explica, né? Onde tem um vídeo explicando como que funciona a tropa, como funciona os planos, tudo que o aluno vai receber, etc. E aí você mandou esse link seu para um cliente. Imagina que uma pessoa te chamou lá no seu Instagram. Você mandou esse link. A pessoa clicou aqui em comprar, ok? Ela clicou aqui em comprar, preencheu os dados dela e efetuou a compra. É, em alguns minutos chega para você lá no seu aplicativo da Edus, Tá? É a notificação de vendas. Tá? Chega para você a notificação de ó, inclusive caiu mais uma venda. Ó. Acabei de ver aqui, ó. inclusive caiu mais uma venda. Não sei se vai aparecer para vocês aqui porque tá desfocando Olha lá mais uma venda, ó. dois minutos 117 reais. Tá vendo? Então, toda vez que alguém clicar no seu link e efetuar a compra, chega a notificação para você aí no seu aplicativo é, da EDUS. Beleza? Então pronto. É assim que você faz para se afiliar à Tropa Milionária. A partir deste momento você já pode indicar. Tá? Então se você faz parte, por exemplo, para quem é aluno é muito mais fácil de vender, porque quem é aluno está lá dentro, está pegando os resultados, está pegando as entradas, está ganhando dinheiro, está faturando com as entradas dos nossos robôs Então se torna muito mais fácil de indicar o produto para outras pessoas, pô, você está lá dentro, pô, eu faço parte da tropa, cara, é muito bom, entra também, eu vou te mandar um link aqui para você conhecer e pronto tá? Então beleza, é, só para explicar por baixo também aqui o que, que são esses outros links tá? Tá vendo esse link aqui, ó, mini curso gratuito? É um mini curso onde eu ensino a pegar as entradas que são enviadas lá dentro do grupo gratuito. Então se você manda esse link para uma pessoa, tá? Todos esses links aqui, ó, são seus, lembrando. Então se você pega esse link aqui, uma pessoa manda para você e fala Cara, eu tô lá no grupo gratuito do Júnior, mas eu tô com dificuldade de pegar as entradas. Você pode pegar esse link aqui que direciona para o mini curso e falar com ele Cara, eu vou te mandar um link aqui de um mini curso gratuito do Júnior. É, lá ensina a pegar as entradas Você copia esse link e manda Ele vai assistir o mini curso gratuito E lá dentro daquela página também tem um botão de compra Se ele comprar por lá você também recebe a comissão Tá bom? Nós temos aqui um grupo, é, um link para o grupo gratuito Olha, o link para o grupo free Ou seja, você pega esse link aqui Ok? Vou abrir esse link aqui para você ver no navegador também. E esse link vai direcionar as pessoas para o grupo gratuito lá do Telegram. E lá no grupo gratuito do Telegram eu mando entradas, eu mando é, conteúdos, tá? E aí se a pessoa comprar depois de um dia, depois de três dias, depois de cinco, depois de vinte dias que entrou no grupo gratuito, você também recebe a comissão. Mas, de fato, o link mais utilizado é o link da página de vendas, que é o link que vai direto, tá? E aí, com isso, eu quero passar para você duas dicas simples eu não vou ensinar o passo a passo disso aqui agora para você, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Qualquer coisa, também eu te recomendo ser aluno do Tropa Que Vende ou do meu Close Friends. O Close Friends do Instagram é R$19,90, né? E o Tropa Que Vende é meu curso que ensina tudo sobre vendas. Mas, enfim, é... duas dicas que eu te dou para você conseguir vender o Tropa Milionária como afiliado aí. É... Primeira dica, tá? Que a... os alunos utilizam muito: o Instagram. Então, se você é aluno, por exemplo, do Tropa Milionária, você pode pegar os seus próprios resultados. Toda vez que você pegar uma entrada lá do nosso robô, e Ide Green, por exemplo, você tira um print, é, ou então pega os prints dos alunos que nós divulgamos, né? É, para todo mundo lá, nós pegamos os prints dos próprios alunos, para a galera também que quer divulgar, e coloca nos seus stories no Instagram. Entendeu? O legal é que no seu Instagram você começa a falar um pouco mais sobre isso, você coloca um caixinha de perguntas, é, tira algumas dúvidas, posta mais conteúdo sobre isso, dê uma dica e etc, aquela coisa toda, e coloque resultados, provas sociais é o que mais faz vender, então coloca resultados de alunos, por exemplo, nos stories do Instagram, para você ter uma base, para você ter uma, uma base de como fazer isso, porra, siga o meu Instagram se você não segue, olha lá o que, que eu faço, eu faço isso todos os dias. Sempre coloco o resultado de alunos. Eu mostro, às vezes eu gravo um story fazendo uma entrada ali na prática, mostrando etc. E aí sempre que você colocar um story, por exemplo, mostrando o resultado de alunos, coloca uma frase chamativa, uma frase bem legal, tipo, será que os alunos da tropa estão lucrando? Será que a tropa funciona mesmo? É, ou então você pode colocar um resultado seu e colocar assim, por exemplo, o café da manhã já está pago e etc. E aí logo em seguida você bota um outro story, pode ser com você, falando ou em texto. Tá? falando o seguinte, quer saber mais como funciona o Tropa Me manda um eu quero aqui no direct que eu vou te mandar o um link que explica todos os detalhes. aí toda vez que alguém clicar nesse link, é toda vez, que, toda vez que alguém te mandar um eu quero no direct, você envia o seu link de afiliado, por exemplo. Entendeu? Então essa é uma das estratégias. Outra estratégia que está fazendo os afiliados venderem muito, aí no caso os afiliados que mais ganham dinheiro com a tropa, hoje fazem o que? YouTube gravam vídeos para YouTube, tá? Os nossos, hoje nós temos afiliados fazendo 23 mil reais no mês como afiliado, porque as assinaturas vão acumulando uma com as outras, né? E hoje nós temos afiliados ganhando mais de 20 mil reais no mês é, utilizando principalmente YouTube. Como assim YouTube? E assim como eu tô gravando esse vídeo para você te ensinando é, alguma coisa, a galera faz isso. E o que, que os alunos estão fazendo, né? É, você vai ver que no meu canal tem vários vídeos ensinando como pegar uma entrada em ambas marcas, ensinando como funciona a Best 365, ensinando como que faz para sacar, como que faz para verificar a conta, como que faz para depositar dinheiro e por aí vai. tá? Ensinando, é, mostrando o grupo por dentro, mostrando como funciona o curso por dentro. Vários e vários tipos de, de, de vídeos relacionados a esse assunto. E no meio desses vídeos você vai fazendo uma chamada de ação para o link na descrição. E o link na descrição é o seu link de... Afiliado. Então, por exemplo, só você se espelhar, tá? Para você tomar noção, é só você se espelhar no meu canal. Veja os vídeos do meu canal, onde eu ensino como fazer uma entrada, o que, que é over 2,5, o que, que ambas marcam, como se cadastrar na Best 365, esse tipo de vídeo. E você vai notar que no meio desses vídeos, eu faço uma chamada. Eu falo, ó, oh, se você quer saber mais sobre o Tropa Milionário, eu vou deixar o link aqui na descrição e etc. E o legal do YouTube, que é o quê? O YouTube, ele trabalha para você 24 horas por dia. Você posta um vídeo no YouTube hoje, e esse vídeo vai ficar rodando para você todos os dias. É claro que se for um canal iniciante, um canal que acabou de, de, né, de ser criado, pode demorar um pouquinho para começar a engatar, mas na hora que engata, meu irmão, acabou. Hoje nós temos afiliados aí nossos que estão tendo vídeos batendo mais de 60, mais de 70 mil views. Então imagina quantas vendas que não sai. E aí o que a galera mais curte em relação a isso É porque são vendas por assinatura Então vai embolando uma na outra E vai se transformando uma bola de neve Porque a venda que você fez hoje Você vai receber de novo mês que vem Mês que vem é, da assinatura E aí se você faz mais uma hoje Você vai receber mês que vem de novo de assinatura E o que você fizer amanhã também vai embolando Vai virando uma bola de neve Então basicamente é isso tá? Então você faz um cadastro no né, Clica no link que está aqui na descrição Para solicitar a filiação Clica lá em produtos, vai em meus links como eu ensinei aqui, pega o seu link de afiliado e começa a usar a criatividade para vender. Só que é, te recomendaria é, assistir vídeos no YouTube no meu próprio canal, neste próprio canal tem tem o meu canal secundário hoje de vendas também. Ou então assista mais vídeos no YouTube de outras pessoas também que ensinam a vender como afiliado. Ou te recomendaria firmemente, ou se tornar aluno do Tropa que Vende, que é meu treinamento de vendas. Tá? vou deixar o link aqui na descrição, ou pelo menos o meu Close Friends que é apenas R$19,90 por mês também, que é muito baratinho lá o do Dicas de Vendas, ok? Mas só fazendo isso que eu acabei de mostrar para você aqui, indicando para amigos, pegando o seu link de afiliado, indicando para os seus amigos e colocando no Instagram e etc, com certeza já fará com que você consiga os seus primeiros resultados, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo, se gostou deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo e valeu!